Saudações povo, eu sou o Prisão de Ventre e hoje eu vou trazer para vocês um tutorial relativamente fácil de como vocês trabalharem em equipe nos seus mapas. Muita gente me pergunta se dá para você editar um mapa simultaneamente com uma pessoa, como é que faz para a gente se ajudar, como é que faz para trazer um amigo para editar meu mapa junto comigo. Galera, eu quero avisar vocês que esse vídeo ou vai te decepcionar ou vai te deixar muito feliz, porque os métodos são um pouco diferentes do que você pode estar tá imaginando. Eu vou ensinar para vocês dois métodos de como você pode trazer os seus amigos para editar um mapa. Junto com você, e em troca disso você dá o like Na merda do vídeo Agora sem mais enrolações, bora pra nossa aula <música> Rapaziada, estamos novamente aqui no nosso mapa pênis de tênis, já tá virando uma rotina pra gente, né? E é o seguinte, rapaziada, o processo que a gente vai fazer aqui, a gente não vai estar tá utilizando tanto a UFN no momento. Primeiro, a gente precisa usar um site chamado Creator Portal, ou Portal de Criadores. É o seguinte, o site é basicamente create.fortnite.com, e nele você vai logar com a sua conta da Epic Games. Então, é o seguinte, rapaziada, nesse site aqui, você vai basicamente se cadastrar, como um criador de mapas de Fortnite. Se eu não me engano, tem um processinho lá para você colocar umas informações. Eu não lembro, já faz algumas semanas que eu já fiz isso daqui, mas é coisa boba, coisa fácil, beleza? Depois de estar tá cadastrado bonitinho e tudo ajeitado nesse site, você vai reparar que nós temos essa aba aqui, Selected Team, ou seja, Equipe Selecionada. Para você conseguir editar mapas com um amigo seu, você precisa ter uma equipe nesse site. Então, no caso, eu vou clicar ali. E, rapaziada, eu espero que vocês não se importem com o nome da equipe que eu fiz aqui. Isso aqui foi um teste que eu fiz em outro momento, tá? Esqueçam Shrek Lovers. E pra você criar uma equipe, você vai ter que clicar em Create New Team. E é aí que mora uma informação específica, rapaziada. Se eu não me engano, na hora de você criar uma equipe, você precisa comprovar que você tem 18 anos. Ou mais. Esse já é um dos pontos que eu acho que decepciona uma galera. Porque, né? Fortnite... Não existe gente adulta jogando esse jogo. Agora, se você vai fazer pilantragem aí, é problema de vocês. Eu não recomendo ninguém mentir idade nesse tipo de coisa. Mas beleza, vamos lá. Comprovou a idade. Detalhes, eu vou colocar aqui o nome da equipe. Vai ser Los Calvitos. E a descrição vai ser... Denis. Aqui no Project Transfer, você tem a opção de, de pegar algum dos projetos que você tem pra transferir pra essa equipe, pra outra pessoa poder acessar, né? No caso, os projetos que vão aparecer aqui são apenas projetos que já estão transferidos pra UEFN, beleza? Você pode não fazer isso também, é totalmente opcional. Agora, aqui embaixo, você tem a aba Team Members, que é onde você vai chamar as pessoas que você quer pro seu time. Você pode clicar aqui e colocar o nick da pessoa. Tá o Fel aqui, porque eu tinha feito um teste com ele lá no Shrek Lovers. Bem, eu vou chamar a Pixel Hunter. Aqui do lado você pode escolher O cargo que essa pessoa vai ter, se ela vai ser um Administrador, se ela vai ser um publicador Ou colaborador, acho que os nomes já dizem por si só Né rapaziada, eu vou colocar a Pixel como Colaboradora da equipe, e lá embaixo eu vou clicar Em Create Team, e já era Essa daqui é a nossa equipe, Los Calvitos E a Pixel ainda precisa Aceitar esse convite pra poder entrar Então aqui eu vou clicar em Invite Link, o link tá censurado pra vocês Não fazerem merda, eu não sei se daria pra vocês Fazerem merda, mas enfim, vou copiar esse link E vou mandar pra Pixel, eu já abri o link Aqui no meu notebook, basicamente vai ser essa mesma página aqui, escrito com um botão bem grande: Join Team, para você entrar na equipe. Acabei de clicar, agora a Pixel faz parte da equipe. Se eu atualizar aqui, ó, der um F5, provavelmente já vai ter aqui, ó, pronto, joinou. Já era, não tá mais ali com o invite. Agora, lá na UFN, pra você conseguir compartilhar o seu projeto, você precisa clicar lá em cima em projeto e compartilhar com a equipe. Ah, e agora eu acabei de descobrir que tem um botão criar nova equipe aqui dentro também, tá? Fica a dica. Equipes existentes e automaticamente o seu navegador vai abrir nesta página. E aqui você vai escolher qual equipe que você vai querer compartilhar o projeto. No caso, Los Calvitos e depois em Transfer Ownership. Que daí você vai passar a liderança desse mapa pra equipe ao invés da sua conta, né? Agora rapaziada, quando você voltar para a aba Projects da sua equipe, se você der um F5. Vai estar tá lá o seu mapa, pênis de tênis. O que significa que agora os outros membros da equipe, teoricamente, podem abrir o seu mapa na UFN deles. Por que teoricamente? Já vou explicar pra vocês. Rapaziada, eu não vou mostrar a tela do notebook aqui, primeiro porque o notebook não ia aguentar gravar, segundo porque ia ser mó trampo e é desnecessário. Mas basicamente, quando o seu amigo que você compartilhou o mapa abrir a UFN, naquela primeira página onde aparecem os projetos, vai aparecer lá o seu mapa, aqui no meu caso, o pênis de tênis, tá? Aparecendo ali na tela da Pixel. Porém, se você tentar abrir o mapa, como você... Você sempre abre normalmente na conta do seu amigo Ele vai começar a baixar o projeto E vai aparecer uma telinha escrito sincronizando o projeto Existe chance de dar certo E a barrinha é só carregar e o mapa simplesmente abrir normalmente O que é o caso aqui Eu acho que tá dando tudo certo Ou existe a chance de dar merda falando que o arquivo do mapa Tá defeituoso, ou então falar que não passou No controle de revisão da Unreal Ou algo do tipo. Então antes de mostrar a coisa funcionando Eu vou só dizer pra vocês como é que a gente corrige esses erros caso aconteça com você O que é bem provável. Se o seu amigo tiver esses problemas Pra abrir o seu mapa, faça o seguinte Primeira opção, que normalmente é a mais válida, que mais funciona. Lá na página dos projetos, você tem... Esse endereço aqui embaixo Que diz onde fica salvo A pasta do seu mapa Você vai basicamente seguir esse endereço aí No seu PC, vai pegar essa pasta Aqui que é a pasta do seu mapa E você vai ter que upar essa pasta pro seu amigo Em algum lugar, seja no Google Drive No WeTransfer, ou sei lá, coloca essa pasta Num pendrive e passa pro seu amigo E o seu amigo vai pegar essa pasta E vai jogar nesse mesmo Diretório, nesse mesmo endereço Lá no PC dele, para que vocês dois Tenham o mesmo mapa salvo no mesmo local, isso provavelmente já vai matar o erro agora se mesmo assim não der certo, talvez seja o controle de revisão da Unreal como assim? rapaziada, pelo visto a Unreal ela tem meio que um controlinho de como algumas coisas estão funcionando, eu não sei se isso tem a ver com direito autoral ou com peso de coisas, eu sei lá o que que porra é essa, mas o controle de revisão é o que permite que você faça alterações e envie essas alterações os seus amigos e o seu mapa tem que estar tá dentro desse controle de revisão Para ter certeza que isso tá rolando, é só você ir lá no ferramentas, lá em cima com o seu mapa aberto, e aqui ó, você vai em alterar Configurações do controle de revisão Clicou lá, você vai deixar provedor Unreal Revision Control Você pode ou não marcar essas duas caixinhas aqui E aceitar as configurações E pronto, o seu mapa vai estar tá dentro do controle de revisão Meu pau na sua mão E provavelmente seu amigo vai conseguir entrar bonitinho E vocês vão conseguir trocar as informações Bem, por incrível que pareça, aqui deu tudo certo Ó, eu juro aqui, ó, ó Olha o mapa aberto ali, ó. Ó, tá vendo? Bonitinho. E aí que vem aquela famosa pergunta que talvez seja outra coisa que vai te decepcionar. Bonnie, eu consigo editar as coisas simultaneamente com um amigo meu? Ahn... Uh, sim... E não. Sim, porque você consegue atualizar as coisas de forma bem rápida e dinâmica. E não, porque não é simultâneo. Inclusive, você não pode, de forma alguma, estar mexendo e alterando coisas no mesmo momento que o seu amigo está mexendo e alterando coisas. Vocês têm que fazer uma coisa de cada vez. Por exemplo, vamos observar essa área aqui. Ó, Essa área não tem nada, certo? Eu vou agora pegar o meu notebook... E por ele, eu vou adicionar um objeto naquela área ali Talvez eu erre um pouco o local Deixa eu ver certinho onde é que é Ok, já captei aqui a localização Eu vou adicionar um cubo nesse lugar Ó, vamos lá, vou pegar aqui, ó Formas, beleza Já adicionei, deixa eu posicionar ele bonitinho Adicionei vocês estão vendo que não tá aparecendo nenhum cubo aqui na tela do meu projeto, né? Por quê? Porque não tem como fazer as coisas simultaneamente. a alteração que o meu amigo Pixel Hunters fez no mapa aparecer para mim, ele precisa salvar esse objeto e fazer um check-in. Como assim? Toda vez que você fizer uma alteração, esse ícone aqui de todos salvos vai mudar. Ele vai falar que tem um certo número de coisas não salvas. Então basta o seu amigo dar um Ctrl S para salvar o projeto. E assim que ele salvar, esse botão de nenhuma alteração, Vai trocar para fazer check-in de alterações Então vamos lá, eu vou clicar em fazer check-in de alterações E olha só, tá vendo ali ó, apareceu um botãozinho amarelo aqui pra mim Chamado sync mais recente O que é isso? Significa que o meu amigo Pixel Hunters fez uma alteração E eu preciso clicar aqui pra sincronizar com o mapa dele Então ó, vou clicar ali e vai aparecer o cubo Se liga ó Apareceu o cubo que eu coloquei lá pelo Notebook. Agora eu vou fazer o processo inverso Pra vocês verem na minha tela como que funciona Vamos lá, agora eu vou adicionar aqui pelo PC uma esfera, vou deixar ela até que Grandinha aqui ó, beleza? Adicionei E vocês podem ver que aqui embaixo está escrito 17 sem salvar. Eu dou um Ctrl S pra salvar o meu projeto Aí vai aparecer todos salvos, espera Um pouquinho e aí já vai mudar aqui ó Vai aparecer esse botão azul escrito fazer Check-in de alterações. Então toda vez Que você estiver abrindo o projeto Junto com o seu amigo, se você for mexer com qualquer coisa. Pode ser isso aqui, ó. Você pode mexer um pouquinho pro lado. Você já vai ter que salvar e fazer um check-in novo. Então, toda hora que você for mexer em alguma coisa, você vai falar pro seu amigo. Cara, para aí. Não faz nada. Vou fazer uma alteração e fazer o check-in. Você faz a alteração, salva e depois clica pra fazer o check-in. Galera, só um adendo aqui, tá? Você não precisa ficar fazendo check-in a cada coisa que você mexer no mapa. Isso você só vai ter que fazer caso o seu amigo esteja mexendo ali com o mapa aberto junto com você na hora. Se você tá mexendo em um momento e seu amigo vai mexer só no final do dia, pode fazer quantas alterações você quiser e só depois de fazer todas as alterações, você clica em salvar e fazer o check-in, beleza? Quando você clicar pra fazer o check-in vai aparecer esta página. Essa página basicamente ela mostra todos os objetos que foram de certa forma afetados e modificados por você. Aqui em cima tem um campo pra você escrever, no caso você, esse campo serviria pra você escrever, tipo, o que você mudou no mapa, por exemplo. Adicionei uma esfera, fica ligado aí, rapaz. E aí você clica em enviar e aí o seu amigo poderia ler essa mensagem pra ele entender. Vamos supor que ele acordou, entrou no mapa, sincronizou e ele quer saber o que, que teve de diferente. Aí ele leria essa mensagem. O problema é que eu não sei onde é que essa mensagem aparece. <risos> então você pode escrever a bosta que você quiser. Detalhe, você nunca deve clicar nessa caixinha porque se você marcar essa caixinha, as coisas que você alterou vão ser alteradas só pra você então o objeto vai ficar meio que travado seu amigo não vai conseguir mexer ele se ele tentar mexer qualquer coisa relacionada àquele objeto o objeto vai voltar pro lugar, enfim é mó bizarro, não sei pra que serve essa caixinha aqui nunca marque ela, é só você clicar em enviar assim que você clicar em enviar, depois que tiver carregada bonitinho, lá no PC do seu amigo vai aparecer o botãozinho amarelo escrito sync mais recente pra ele poder sincronizar e vai aparecer a alteração que você fez. Rapaziada, tem um outro Outro modo também de você chamar alguém para editar com você Só que esse é o método mais bunda Eu costumo chamar. Por que esse método é bunda? Porque esse método consiste em você Iniciar a sessão dentro da UFN E entrar no seu mapa aqui dentro do jogo E no jogo você vai lá e vai Convidar o seu amigo como se fosse uma partida Normal de criativo ali. O seu amigo Vai aceitar o convite e vai Entrar no meio da sua sessão em andamento Detalhe, esse método só Funciona se o seu amigo Estiver cadastrado na sua equipe Não adianta você chamar qualquer pessoa que ela não vai conseguir Entrar, ela até consegue entrar no grupo Mas na hora de dar pronto lá, ela não entra No jogo, a conta dela, o nick dela Precisa estar cadastrado lá na equipe Que você criou, no meu caso A Los Calvitos, agora eu vou só esperar aqui Porque o notebook carrega meio Lentamente, aí ó, pronto, o Pixel Hunters Entrou no mundo, Tô controlando ele pelo Controlinho aqui mesmo, e olha só ele Aparecendo ali ó, tá tudo certo Eu consegui entrar com a Pixel no mundo, e pra mim Aqui no notebook tá tudo certo, tá aparecendo Doncas ali, olha lá ó Ó o Donkas dançando, olha lá. <risos> e novamente, por que eu digo que esse método é o um método meio bunda? Porque o seu amigo, ele até pode entrar aqui no mapa contigo e te ajudar a editar. Só que ele só vai conseguir fazer as edições do Criativo 1. Então esse método, ele é útil. Por exemplo, vamos supor que você tem um amigo que ele sabe fazer mega construções muito loucas no Criativo 1. Coisas que você talvez não saiba fazer. E você quer uma ajuda dele. Ou então pra poupar tempo, né? Você quer tipo, ah amigo, faz uma estrada aí, faz alguma coisa. Deixa de ser um vagabundo, me ajuda. E ele consegue consegue ajudar dessa forma. Eu posso estar errado, ok? Mas eu acredito que dessa forma os seus amigos também consigam entrar e ajudar vocês no mapa pelo console. Repito, eu posso estar errado, ok? Eu nunca testei isso no console e eu não tenho nenhum console aqui pra testar. Mas se o seu amigo estiver cadastrado na equipe e for do console e você convidar ele por esse método aqui, é possível que ele consiga te ajudar. A única coisa que ele não vai poder fazer é mexer nas coisas da UFN. Ele não vai conseguir importar modelos e editar esses modelos. Ele só vai conseguir mexer nas coisinhas que o próprio celular ali do criativo Permite, ele vai poder adicionar objetos Galerias, aumentar e diminuir coisas Adicionar dispositivos e tudo mais Então esse é o método bunda e eu vou aproveitar Esse momento aqui pra fazer uma thumbnail pro vídeo Calma aí, sim ó, vou deixar bem bonitinho aqui ó Momento thumbnail, desse jeitinho aqui ó Ó Meu irmão muito foda. Rapaziada, essas são as formas que a gente tem de trabalhar em equipe em um mapa de UFN, junto com seus amigos. Infelizmente, a gente tem essas pequenas limitações aí, né? Por exemplo, ah, não pode editar em tempo real ao mesmo tempo, né? Mas, galera, isso é normal, eu nem sei se seria possível ou viável fazer uma ferramenta que atualizasse tudo em tempo real ali. Isso é meio impraticável para a tecnologia que a gente tem hoje em dia. Mas eu tenho certeza que isso já vai quebrar muitas dúvidas aí de vocês. As minhas dicas são, galera, não esqueçam de fazer check-in na hora de fazer alterações no seu mapa Se você tá trabalhando com alguns amigos Eu recomendo que você crie um chat, um grupo no Whatsapp Um canal no Discord Algum lugar pra vocês sempre marcarem Como se você fosse bater um cartão Nesse canal você sempre marca o momento que você entrou no mapa Pra fazer alterações E você também sempre marca o momento que você saiu E quais alterações você fez Assim os seus amigos eles vão saber a hora que eles não podem entrar Pra não dar conflito E quando eles forem entrar eles vão saber o que, que você mudou Pra eles poderem continuar a partir dali Fica a dica, eu faço isso com o pessoal da Pixel Hunter e normalmente dá certo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, se eu te ajudei de alguma forma Ou se você deu uma risadinha com as bosta que eu falo Deixa o likezinho aqui embaixo Até porque eu preciso da sua ajuda pra alimentar Aquela coisinha goidinha que está dormindo bem ali Eu espero vocês no próximo vídeo Tamo junto, até a próxima, um beijo do careca Fui